E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir as mensagens subliminares que tem dentro do GTA Mano, não só mensagens subliminares, mas coisas assim sem sentido engraçados, são os detalhes engraçados dentro do game Provavelmente você deve ter percebido um ou outro, mas não percebeu todos. Bom, dessa vez o vídeo tá com legendas. Não. Ah, é legenda do YouTube bem zoadinha. Mas é melhor pra gente entender é, quem não manja nos inglês, como eu. Bom, tá frio aí? Tá frio aqui? O boletãozinho aqui já tá como? Bom, seguinte. Shake mods na descrição para quem joga GTA V no PC, PlayStation 3, Xbox 360. Precisa de grana de level. Vai na descrição, você pode parcelar um cartão, pode pagar no um boleto, pacotes que vão cair, caber no seu bolso E o vídeo também original está na descrição Bora dar o play, a gente essa parada aqui, eu vi o iniciozinho e já dei muita risada, mano, bora lá Vamos lá, detalhes divertidos, nossa, a tela branca aqui no meu, no meu rosto tá quase cegando Restaurante Nutsack. Restaurante Nutsack. Tem uma pingola, mano. Vamos ver o que, que tem aqui. Eu vou dar uns, ó. Em caso de incêndio, é 1911.2. Um, Se você vir chamas, não toque nos Fogo está quente. Tome o... Tome o marshmallow. Como assim, velho? Eu sei que queimar o marshmallow, Torne-se o marshmallow. Acho que a tradução tá errada aí, velho. Vai. Vamos ver, terceiro. Tome o extintor. Encontre uma saída de emergência mais próxima. É... Quinto. Evite... Evite para... Parar... Le... Evite de parar. <risos> Evite de, de parar para ler as instruções, pelo que deu para entender aqui. E. Funcionamento e pânico. Run mais pânico. Eu acho que é. Corra em pânico, né? Corra em pânico. <risos> Eu acho que é isso aí, né? Run é correr, né? Mais pânico, corra em pânico. <risos> muito bem, esse, esse cara tá aí tá informando legal, tá ligado? Tá informando muito bem. Corra em pânico. Então bora, vamos ver. Uns... <risos> tá vendo aí, ó, quando estiver pegando fogo... É basicamente isso. Evite de instruções, Corre pânico. Corre, mano. <risos> o meu restante. Ai, caceta. Deixa eu ver qual que é a próxima instrução. É, venda. <risos> venda. Estamos na merda. <risos> Estamos na merda Por isso fechamos Caraca, velho Véi, na moral, mano Ó, modelo de um helicóptero acidentado. É, Vamos ver Ó, esse helicóptero Esse helicóptero Pode falhar Mas não nos importamos Se está relacionado Com o manual de ajuda Vamos ver. o que tá nem aí por cento de carne aí velho. 110 por cento de carne 60% por cento the time it works Vamos ver o que tá escrito na faixa. É Aposto que você não me não pode me bater com uma moeda. Ué? Aposto que você não pode me bater com uma moeda. É Para ganhar a grana, né? Vamos ver se aí. <risos> é o guaxinido coisa lá Aí frute, ó 9x, ó Deixa eu ver, peraí, peraí, peraí pera, pera, pera, É... 3% mais fino É... 3% mais rápido 30 horas de Enfileiramento Eu não entendi Sério, mano. 3% mais rápido. Ué? Eu posso alongar seu... <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, mãe. Eu posso alongar seu peixe este... <risos> Vou ligar pra esse duro, velho. No meio do dedo jogo, lógico, né? Vamos ver isso aí. É. A consola criada novamente. Precisa de dinheiro para revará-la. <risos> console, tá ligado? É o mesmo cara. Uau! Nossa! Vamos ver qual que é a próxima Esses cartazes aí são tudo troll, velho Vamos ver qual que é isso aí Porno website, precisa de atrizes Deve... Opa Deve estar é, preparado para trabalhar com homens velhos, cavalos, secos outras mulheres Mas a variedade de quadrúpedes. Caraca, olha! É, deve ter um bom senso de equilíbrio. <risos> você está por um, é, você está por um bom tempo. Olha só aqui, que vem a garrafa, velho meu amigo? Nenhuma noite pers personalizada. É, o escritório do xerife De Pelotobay é, Administrou 35 dias Sem narcóticos Bem feito pessoal 35 dias sem narcóticos Sem bêbados Oh, o que tá escrito ali? Sinta-se. Sinta-se como uma canela, velho. Como uma cachorra, né? Uma puta. bitch é. bitch é um... É, um... é um xingamento que. Os que... Estados Unidos que tem vários sentidos, né? No, no Brasil. Seria puta, cachorra, vadia, cadela... Essas paradas aí. Sinta se como. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos ver o que tá escrito aí. Os vilões servos roubaram todo o meu dinheiro. Ajudem. Isso daí é o um easter egg, galera. Pra quem não sabe, do GTA 4. Certo? Porque... Tanto o Nico quanto o seu primo, né? O Roman que eles são... Sérvios, então isso daí pra quem não sabe É um easter egg Inclusive tem até um vídeo meu De uma teoria que o Nico Bellic pode estar morto Se você não viu esse vídeo, tá Aí no canal aí, jogado ah, Procura aí, Nico Bellic está morto, você vai achar meu vídeo aí Tem que estar tá escrito de nada embaixo Ó, ah, tipo, que entendeu, tá ligado Mano Na moral, velho Deixa eu virar a tela. <risos> Ai, sinta-se como uma cadela. Foi, foi, foi da hora também. Bom, galera, esses foram os detalhes engraçados que provavelmente você que manja em inglês talvez tenha percebido. Acho que as piroquinhas todo mundo já viu, né? Tem várias até, eu achei que ia colocar mais. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei e compartilha. Se inscreve no canal, obrigado por assistir, até a próxima e fui!